Depois de três pregões sem o Invest, eu tô de volta e com boas notícias. Pois é, o índice Bovespa bateu mais um recorde nessa quarta-feira, rompendo a barreira dos 114 mil pontos e tudo levando a crer que amanhã poderá superar os 115 mil. E o motivo para tanto otimismo assim, foram as declarações do Paulo Guedes prometendo acelerar as privatizações, fazer uma verdadeira avalanche de investimentos para o próximo ano e descartando, pelo menos por enquanto, uma possível volta da maldita CPMF. Algo que não foi descartado pelo seu chefe, Bolsonaro, que chegou a afirmar no dia anterior que todas as alternativas estariam na mesa, incluindo a criação desse novo imposto. Bom, mas além disso, no exterior continua a animação, com Wall Street renovando máximas históricas intradiárias, ainda repercutindo a conclusão da primeira fase do acordo comercial entre Estados Unidos e China. E por falar em exterior, parece que muitos investidores estrangeiros estão começando a voltar os olhos para o Brasil. Com a expectativa pela elevação do grau de investimento do nosso país. Para amanhã é bom ficar ligado no relatório de inflação do quarto trimestre, que será divulgado pelo Banco Central Brasileiro logo pela manhã, e nos dados de emprego formais de novembro do Caged. Além disso, é bom torcer também para colocarem uma bolsa de colostomia na boca do Bolsonaro para ver se ele para de falar merda, né?